Oi gurias, tudo bom? Eu tô aqui hoje pra compartilhar com vocês uma receita que eu amo e que substituiu todos os outros doces da minha vida, basicamente. Eu não faço mais bolo, eu não faço mais cookie, eu só faço o brownie de Nescau. Eu sou fascinada por brownie, eu amo, é o meu tipo favorito de bolo, mas esse aqui, gente, sim, conquistou meu coração. Então, é uma receita que eu, eu ganhei, eu peguei de uma amiga... Mas eu fiz umas customizações pra ficar um pouco mais leve, porque eu já falei em outros vídeos, a gente tá numa vibe de comer coisas mais saudáveis, então eu troquei algumas coisas por coisas mais saudáveis da receita. E aí, eu vou compartilhar hoje com vocês, então vem comigo! Eu vou fazer a receita bem facilzinha, bem do jeito que eu faço sempre, sem muita produção. Coloquei aqui uma xícara e meia de farinha integral e duas xícaras de açúcar mascavo. Eu uso essa xícara aqui, que eu imagino que ela tem uns 250ml. Assim, eu nunca fiz com Todd, mas se quiser tentar, boa sorte, eu acho que não vai dar muito certo. O Todd ele é mais fino e parece que tem mais açúcar do que o Nescau, então os bolos que eu fiz com Todd nunca deram certo, então Nescau. Pra terminar... Fermento. Eu não gosto, eu, eu sei a medida porque tá na receita, mas eu uso a própria tampinha. Eu boto uma tampinha, só o fundinho da tampinha assim, de fermento. E aí é só amassar, mas eu acho a massa muito consistente para as colheres que eu tenho. Então eu amasso com a mão, eu boto luva. Pronta a forma, eu vou usar um óleo, despejo um pouquinho e espalho. Óleo espalhado, a gente polvilha um pouquinho de Nescal. Se fosse um bolo branco ou algo assim, eu polvilharia a própria farinha. Tem que ficar bem polvilhadinho para não grudar no fundo, porque mesmo com óleo, se ficar só óleo, às vezes ele dá uma grudada. Então, bem, bem espalhadinho, se ficar um restinho assim, só dá uma balançada para ele uniformizar aqui e deixa ali, não precisa tirar. Eu vou deixar todos os ingredientes e quantidades certinhas aqui na descrição e eu não boto complementos, por exemplo, eu não boto nozes, amendoim castanha porque eu gosto mais da massa sozinha, do brownie sem recheio, sendo só de chocolate mesmo. Mas se tu quiser testar, eu acho válido testar uma vez com a massa sozinha e outra vez com esses complementozinhos, tipo castanhas e tal, eu tenho a quantidade também na receita que eu peguei e tinha então eu vou botar aqui embaixo também pra vocês. Agora ele tá no forno pré-aquecido, eu sempre boto 230 graus e vai ficar ali uns 25 a 30 minutos. Quando tu pegar e tu achar que ele tá firme, que tu mexe a forma e ele não balança mais, tá pronto. A, se tu botar o palito ele vai continuar saindo sujo porque brownie fica sempre meio mole. Mas se tu balançar a forma e tu ver que ele não se mexe mais, tu vai, tu vai ver que ele tá pronto. Quando tu pegar a forma no forno, quando fechar uns 25 minutos, se ela fizer uma, uma ondinha pro lado quando tu virar, ele ainda tá meio cru no meio, deixa mais um pouquinho, mais uns 5 minutinhos, que aí quando tu pegar ele não vai mais mexer mesmo, ele vai tá firmezinho e aí tá pronto, é só comer. E vamos cortar o nosso brownie, ele já esfriou, já tá mais morninho já pra segurar tranquilo. E eu vou cortar. Eu gosto de cortar em quadradinhos e guardar já cortado, mas se tu quiser guardar assim também funciona. Eu contei e deu 40 pedaços desse tamanho aqui, então rende bastante quem quiser fazer pra vender, quem quiser fazer pra festa... Super funciona e fica sensacional. E é isso, se tu gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, me seguir lá no Instagram também. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo até, tchau!